Quais são os tipos de de, pá, de coisas que as pessoas fazem mais confusão? Será mais por isso? É, devem é. pensar que vocês são uma, uns uma das, coisa, uma das coisas que as pessoas fazem mais confusão é este menino que está aqui, que eles pensam que é um louco do Caracis, OK. Porque vês as personagens deles e é tipo... Uaaaah! Que é louco! pá, esta. Este encaixou aqui direito. Sentiram, sentiram uma relampada na, na vossa cara? Ainda há pedaço, pois. É verdade. Yeah. Isto não está nada treinado. Isto é o primeiro dia de gravações. É pá. Deixem-se de comentários flores. Cá estamos do Relampada. Sejam bem-vindos. Isto é um podcast talk show. É pá, como já existe podcast aqui na Madeira e o talk show também, que nós vamos falar daqui a pouco, nós estamos a inventar aqui um novo termo: talk cast ou pod, ou pod show. Mas pod show fica um bocado esquisito realmente, Portanto, fica Talkcast. Só para diferenciar, só para dizer que nós somos diferentes e que somos alternativos, no bom sentido da palavra. Uh, entretanto, quero agradecer, desde já, aos nossos parceiros. Uh, esta t-shirt foi feita há coisa de uma hora atrás, o um serviço express da Walking Frame. Temos também aqui no estúdio a Barreirinha Barcafé, representada aqui pelo Duarte Romesson. Vai fazer ali umas coisas bem fixes para nós. Daqui a pouco já vamos degustar as coisas que a Barreirinha faz, os seus afrodisíacos. É Mas um bocadinho com calma, tá bem? Porque senão isto, sim, sim. isto aqui é a sala já é Gai quente e com este cenário aqui todo maravilhoso feito, pela Boa Chic e a Wish Lab Consulting. Epá, não podíamos estar num sítio melhor. E também aqui nos estúdios do Estúdio 28. que neste caso não é estúdios, é só apenas um estúdio, que está a André ali nas câmaras e o Alex ali no som. Epá, sem mais delongas... Ah, ai, é verdade, temos aqui as nossas plantas também, disponibilizadas e oferecidas, não oferecidas, emprestadas, porque isto oferecer está um bocado complicado, trópicos Temos aqui três plantas aqui em cima do AMP, temos aqui... Uh, pá, temos aqui isto não é? e temos ali também uma mega planta ali atrás com o nome de barreirinha. Uh, nós estamos... temos que inventar nomes aqui, portanto, uh, vou deixar os meus convidados darem um nome qualquer a estas plantas, mas antes de mais vamos anunciar quem é que está daquele lado. Alexandre Ferreira e o Luís Paulo Sousa, dos Quarto Litro. Essas palmas! É. Que bom é surpreender por. Olha. Isto foi a, a maior introdução que eu já vi de um podcast de sempre. Uau, ok. É que tens uma hora de conversa, mas a introdução foi tipo 45 minutos. Exato. Te... É. Seis, continua com a introdução, a gente só não foi interromper. Não, obrigado, isto, como... isto é o meu primeiro, estás a ver? Eu preciso agradecer a todos, os, a todos os parceiros. Os links vão estar na descrição. De então, vou, quero agradecer ao meu parceiro. Que... Mas, não, pô, não, não. Não mas foi bem tem dessa do, ah. do... Eu yeah. outro vamos então, é. é ele, ele é boa da bom a fazer efeito efeitos especiais ah, é? faz um, é. Trabalho, é. Faz um é. trabalho faz, aí, faz um aí, trabalho moçano. Que nome darias a isto? <risos> ah, okay. ah, isso foi um composto. Uh, <risos> e Um pardão um um conhecida. Um, uh, é, Já é uma técnica. De... <risos> e, e tens um nome para esse sound effects. Fazias um pack aí, vendias isso ah, a 15 opa, não euros. Sei, eu acho <risos> que isto não se vende muito porque. Podia ser SFX LP. Sound Effects Lisboa. SFX LP. Olha que dava muito bem. É, pá, o, o desafio, o primeiro desafio para vocês. Já temos desafios que vamos falar? O desafio seria dar o um nome a estas plantas. Okay. Estas quatro aqui. Aquela já tem o nome, que é a barreirinha. Já é a vamos barreirinha. falar com, ele, com o Eduardo Remesso, entretanto, sobre a, sobre a barreirinha e o que é que ele está ali a fazer e a preparar para nós. Hum. Epá, epá, sejam criativos, o que é que acham desta aqui? Essa? Parece uma língua, não sei... Hum. Realmente... É, língua de vaca. Língua de vaca. Está va... <risos> bem, ok. Língua de vaca. Por acaso já estou com fome. Língua, língua de vaca. Boa. Este, esta aqui mais... Uh mas coisa e... alienígena, ok. okay. Temos okay. a língua de vaca e a alienígena. E quanto a esta, assim, mais esporádica e para essa é do Eu o que essa é tipo, comercial, porque é que existe mais <risos> comercial, <risos> alienígena, é a alienígena a língua de vaca. A língua de vaca. É. E esta aqui, vamos, vamos dar aqui o um nome à minha parceira, uh, um bocado assim, tigresa, não é? Pode ficar yes, a tigresa, é um não sei um até pouco... que ponto fica assim, Leoparda, é... Leoparda. Leoparda, ok, o fica leopardo. então Leoparda. Uh, entretanto, bem. Duarte, o que é que estás aí a fazer para a gente? Que eu já estou aqui com a boca seca, não sei se vocês estão já com a boca não, seca se é a a causa, de a Não, tenho não estás a fazer nada. Não estás a fazer nada. Estou a fazer um tiro a gosto. Passa a Passa as uh, Posso revelar as horas que estamos a gravar isto? Ou é... Só de fotografia. Que Às para o meio daí. Ver ali um. Às 5 e 30 da tarde. 5 para o meio daí. Vocês realmente estavam um bocadinho preocupados de beber a estas horas. Opa, não, é normal, não é uma coisa, não é normal. Não há a gente que costuma tudo. beber a partir das 10 da manhã. Porque de, facto, hora, a gente... porque de facto as vossas personagens são muito conotadas com, com o álcool e não sei o quê. Vocês têm muita confusão quando as pessoas conhecem uh, vocês, ou seja, por, por detrás dos personagens que vocês Sim. encaram. Quais são os tipos de. de. Pá, de coisas que as pessoas fazem mais confusão? Será mais por isso? É, devem aí. pensar que vocês são uma, uns Parting Animals. Coisas, uma das coisas que as pessoas fazem mais confusão é este menino que está aqui, que eles pensam que é um louco do Caraças, Ok. Porque vês os personagens deles e é tipo... pá pesca louco, e chegas a... É o gajo mais... Chato, e a qualquer coisa é que, que eu faço para eles começarem a reerir isto assim... É o... <risos> pardal resulta com é, Isso é o Pardal o quê? Pardal com <risos> pardal... <risos> Para dar Perdão. o conselho, Sim. para dar o conselho. Oh my god! Mas... É Não, verdade, mas são as, as pessoas... Este gajo é, é, é, é chato, é retente. Ah, é? Tipo, não, não, não, não. Não, não, não. É, isso, não isso... tem sal. Não sou, não, Os personagens uh... dele têm boa de sal e, eu e até sal provoca de... atenção alta. Mas ele, como pessoa, <risos> dá diabetes. Tipo, é um gajo muito doce, vingar... um coração muito doce. Ah, ok, não, é, Podes te vingar dele agora a dizer que ele não tem açúcar, por exemplo. Não, não ele é o Alex é o oposto de mim, por exemplo. Eu, em palco, eu tenho boa da piada fora de palco, pá, sou uma pessoa assim essencial. Ele é o oposto. Em palco, é tipo. Fora de palco gosta de mandar as suas piadinhas e o pessoal foi-lhe gajo, oh, cai, é, é, é. é tipo para palco e deixa eles brilhar, então eles quando não brilham fora de palco entre eu o... e descupe. assim há o boa desculpa, boa é, desculpa, é pá, uh, quarto litro, uh, realmente eu tive a ver uh, tive, na, na minha pesquisa, eu tive a ver a vossa entrevista que vocês fizeram no Maluco Beleza, com Corrinas, e de facto hum. uh, vocês disseram uma coisa e bem, que é, é, é quase impossível, uh, é pá, ou entre 10. Uh, gosto deste barulho atrás nove... do, do vinho. Yeah. Gosto, gosto, realmente está <risos> muito bom. Desculpa, 9 Entra... no, no, ou 8 pessoas a queda 10 madeirenses conhecem os quarto litro. É impressionante. Vocês já têm 13 anos de história. Sim. Uh, como é que vocês se sentem quanto a é isso? Vocês são muito reconhecidos na rua. Vocês uh, entram numa loja e automaticamente a pessoa, as pessoas conhecem-vos de algum sítio. Existe algum choque? Muitas pessoas, acho que quase toda a gente. Conhece. Pá, mas. Uh... Mas, Mas, por vezes, nós usamos aquelas personagens que pá, a gente usamos a maquiagem assim, muito forte, okay. uh, perucas, e, pá, acho que às vezes as pessoas ficam tipo... Oh, é? Será que ah, é? é ah, que se, essa é a cena que se apanha mais. É ele! Eu, é não, ele. É. não é! Rapaz, é. É. é sim! Rapaz, não é! Rapaz, falha! Rapaz, é! Eu acho que é devido é. a esse gente é a que que usar é aquelas personagens, aquelas, é. aquelas é. roupas, o pessoal fica tipo... Yeah, é. tipo é mais isso assim, agora as pessoas que nos conhecem mesmo. Olha, conheço. Não é. Mais ou menos, tipo. É. Há sempre aqueles que conhecem e tipo vêm falar do trabalho. Olha, eu gosto bastante do trabalho. E assim, pá, um canhota! um yeah. canhota! <risos> <risos> <risos> Rapaz, e vai, que... onde tá, onde tá vai? Entras, vai. a ceráia, onde a Acabar de discutir com a namorada, boi de no, no supermercado. Tipo, oh, rapaz, já estou louco. E depois vem o Guarjo... CANHOTA! Aparação da campeona! CANHOTA! Aparação da campeona! CANHOTA! Olha, espera, ah, espera. O que é que é que... Desconto no supermercado. Oh. Que não é Puxa, todos de... Olha, bem, Todos! É. Tipo, oh. quero levar uh, oh. cheetos, relitos. Não, leva leis de vinagre. Quero levar um... Que já está logo. Pai já começa aí... Já está logo uma Poxa. cena. De... Ou então a carne ao peixe ou é sempre carne. Não, ela gosta de carne. <risos> é um bom rolinho de carne. Ou é um bom rolinho de, é um de, é um de carne. Ou uma salsicha cocktail. Ou uma bem. xerna. <risos> é <risos> um pequeno, pois, também. Uh, mas de facto uh, toda a gente os, os conhece Epá, eu já, já os conheço há, há imenso tempo aliás eu devo dizer e agradecer-vos porque vocês inspiraram-me a começar a fazer cenas provavelmente oh, isto não estava a fazer isto foi um efeito borboleta uh, desde o momento que vocês colocaram em 2007 o vosso primeiro vídeo uma dança assim meia artística <risos> na sola da bota Querem me explicar o, o que é do início deste vídeo o que é que disputou, o que é que deu o clique para vocês fazerem com o vídeo eu acho que na altura nem sabíamos o que é que estávamos a fazer? Sinceramente, uh, eu acho que nós. Podes trazer, estás aí indeciso. É, é, é trago na trapa, estás. Ele vai te retrair. Ele vai te retrair. Ele Primeiro ali para o. É pá, é diferente. O André é. Primeiro as conversas sempre, sempre. A não ser que me faltam vozes e depois. Não há nada aqui. Daqui a pouco. Estejam servidos. Não é? Não. Não, não, não te preocupes, não, não vai acontecer ah. de tu... É pá, um brindezito aí, acho que não, é não, o não, coronavírus. De... Um brinde... ah, <risos> <risos> também transmite-se através dos copos. Não, enorme. não, não, não. não. não. Um desmentiram isso ontem faz e um se calhar amanhã vão dizer que sim. Como eles têm feito muito. Tipo, olha, afinal, não, oh, oh, não. Ah, espera. Se espera, afinal ah, ah, vai ser um brinde também ao vosso programa, o Relampada, que muito tenha obrigado. muito sucesso. Não mais sucesso do que nós, se faz vocês que, que tenho vocês, algum sucesso interessante. Vocês começaram um... um <risos> vocês começaram um talk show. Sim, sim. O Late Night Show. Late uh, Night por acaso Night estive show. a ver hoje de manhã, gostei bastante. De... mesmo ou estás Não, a dizer? gostei, gostei mesmo bastante. Eu acho yeah, que, yeah, uh, tem, tem o quê de quarto litro, que vocês têm sempre um registro muito parecido, uh -huh. mas uh, estão sem reinventar, eu gosto disso. Yeah. Uh, e também é, é, é sempre bom ter, uh, termos concorrentes, no bom sentido da palavra, porque... Pode haver aqui alguma comparaçãozinha do que é que estamos aqui a fazer no Relampada com claro. o vosso programa ou com outros podcasts que irão aparecer certamente por aí. Há espaço para tudo. Há espaço para tudo. Né? Há espaço para tudo. Mas ainda como bem nós que falamos existe. em off Exatamente. Como nós falamos em off, quando um cresce, todos crescem aqui na ilha. Vocês yep. concordam com isto? Já estamos a falar de programas. Sem estamos dúvida. Programas. Quer dizer, depende. sem dúvida Não sei se queres ir por aí, mas podemos ir à vontade. Tem a parte da inveja, é verdade. Pá, é bom. Uh, mas o que é que isso te faz? Faz, tentar fazer melhor com o outro. E aí é cresce o nível dos programas. Percebes? Foste estou a fazer só uma cena, tipo, a oh, fazer isto ninguém faz, ó, oh, está bom assim, tá bom assim. Agora, se vês um, um gajo que está já a fazer, fazer um podcast, tu dizes, tá está muito bom, meu, olha, vou fazer um podcast, mas vou tentar superar este gajo. Vocês Eu estavam acho que é a marinhar esta ideia durante a quarentena de fazer um, um talk show à, à madeirense mesmo, usando os regionalismos e, e, tudo, e, e, tudo, e tudo, todos os personagens acho, que vocês acho, fazem? Acho que na verdade foi um. um, um fui suplente, entrou o suplente, que a gente já tinha programado um, uma ideia. Yeah. Chegamos a, a gravar até. 80, Com muita pena, 80%, nossa, 80%. Não foi para a frente. Porque era uma ideia do caralho. Era brutal, E se cai. fosse lançado naquela altura, ia bombar. E ia arrebentar. Mas... Nós estávamos a fazer umas um... 10 o que a gente estava a fazer. Não, 10? Não não não, não, não, não. não, não, não. Já, já me interrompeste? Okay. Agora falo. Agora não, agora não pode ficar assim no horário, vocês vou. têm que realmente dizer o que Nós é que Nós tínhamos um projeto de. Okay. Um, íamos fazer paródias de séries e filmes conhecidos. Íamos okay. okay. fazer 12. E a primeira era A Casa de Papel. Okay. E o... a paródia era Em Mi Casa Não é Papel. Não era? La Casa Sem Papel. La Casa Sem Papel. E na auto... Antes do coronavírus. Wow, Antes, wow, Antes okay. do coronavírus, a cena do papel higiênico. E o pessoal começou... começou. Wow, é e, cara... certi... e faltou Eu gravar umas Muito cenas... Bem. Já estamos quase no fim? E pá, depois o pessoal começou a entrar em quarentena e a gente. Não, as empresas deixaram o travão de e não acabámos. Porque não se não é, lançássemos aqui tá a... estava muito bom. Por acaso. Para casa, tava e se um... tivessem lançado isso, achem que teria um mega <susurra> sucesso? Yeah. Como com as yeah, paródias que yeah, vocês you fazem? Yeah, essa, essa, essa, essa, Nós é tínhamos ambiente. visto o produto final e o tava... produto final, o que, ele tinha, o que tínhamos gravado estava e estava muito bom. Estava com a qualidade. Não é para me gabar, mas estava. As vossas paródias são espetaculares. Entretanto, as vossas paródias musicais também é. são, são, são muito boas. Vossas... Olha lá, opa, branquinhos. branquinho. Agora, agora sim, agora sim. Branquinho, racista. Racista. Mete me um vinho preto, meu. Eu tenho que ser vinho preto. Vinho preto, vinho tinto. Não, não existe vinho preto. Não, mas tinhas que fazer. Mas não. Tem vinho que vermelho. Aquele vermelho assim, <risos> mais para o escuro. É. A vossa paródia do Bebendo, 1.4 milhões de views. É 1.4? 1.4. É a paródia 4. que temos mais visualizações. Pa, como é que vocês assim, sentem é. ter um... Não sei se foi o primeiro a, a quebrar um milhão. Ah, como que... acabar com Style. E como é que isso não. foi tudo? foi Chegar foi? a um milhão. Foi, foi. Foi é o Bebendo e depois o Cavaco Style. Não, não, não. Foi, foi. Primeiro o Cavaco Style e depois é que foi o Bebendo. Também, eu acho que foi o contrário, mas foi. Sentiram-se mais celebridades depois disso. um né? é vídeo com um milhão. É pá, não sei, eu, eu nunca tive uma no experiência nosso... de passar um milhão uh, de, de um vídeo meu. Acho. Uhum. Certamente... Uhum. De perto. Muito menos ser celebridade só por ser conhecido no YouTube, por ter um milhão não, de vídeos. Mas, é. mas foi a partir das paródias musicais que, de certa maneira, começamos a crescer. Uhum. Uhum a nível de conteúdo audiovisual e a nível e nacional e internacional, também sim, começaste a ser conhecido sim. mais de lá fora. Sim, às na moças. comunidade não é de imigrante. Também. E não é. mesmo a nível nacional, tens pessoal do ah, continente okay. que conhece o nosso trabalho, opa, muito por causa das, das paródias. As também. paródias, porque um, o taboneita o uhum. site, começou uhum. a partilhar as nossas paródias. Ok, e deu um impulso. Deu um, deu um impulso. Houve, por exemplo, tem a tuna de Guimarães a tocar Cavaco Style. Uau! e tivemos yeah, yeah. a Madeira não, Coimbra, de talvez, Era de Coimbra, não sei. E tivemos é. um carnaval de Barcelos, ou que é, com uma carrinha carreira de tomate. É quase yeah. A sério? Entre outras cenas. E como que é? correu a, a coisa lá? Vocês, entretanto, foram, foram ao continente fazer uns espetáculos? Como é como que foi tudo? Vocês uh, sentiram que realmente existiu uh, não a mesma interação do que aqui, logicamente, mas uh, uh, for, foram bem-sucedidos naquilo que vocês estavam à espera? Yeah. Acho que sim. Sim, de modo geral, sim. É, é, Esgotamos duas salas em Lisboa. Lisboa foi o lugar mais positivo. 200 e tal pessoas cada espetáculo, não é? Não, é, é 200, 200, praticamente 200 pessoas. seja 200 pessoas, pessoas em cada espetáculo. Uh, Sá da Bandeira também opa, foi positivo. Foi meia plateia. O da Bandeira. Aquilo é enorme. Leva 800, 800, não é? Levamos de... 100 e tal mas, mas Tinha 200 e tal. Olha, 200 na porra. Qual foi o tipo de piadas? Sem promoção. Sem, sem promoção. Sem promoção, nós assim promoção. Foi okay. Fizemos promoção online. online não vou falar. É, é muito, muito caro, caro hoje. Não, não, muito é muito caro hoje. Quais foram as piadas que vocês acharam que... Igual. <risos> que... Igual aqui. O que nós fizemos foi... Não vamos mudar nada. Vamos fazer o que nós fazemos. Fazemos cá, levamos para lá. E o pessoal crescia. E foi pá, foi fixe. Porque também grande parte do pessoal que foi ver era a Madeira estava lá. Mas e... tivemos pessoal que veio Sim. tipo de, do interior do norte. Do interior. Do interior. <risos> do interior é, é, do interior. Matou as galinhas para, ir para a gente. Oh, cara. Oh, vazio. para matou os porcos. É para a gente comer. Uh, mas <risos> Pessoal do do interior do norte. Isso foi em, em... em Coimbra. Coimbra. Yeah. Fizeram não sei quantos quilómetros uh... para nos ver. Para nos Ai, ver e foi tipo. Ah, oh, oh, ó. Oh, Até o, está o está ah, de é de Queres experimentar? Ah. Queres experimentar? Yeah. É, Vamos ter aqui um, um grande momento, atenção. Um grande momento, atenção, atenção. atenção. É, para a a tudo. Deixa-me ver um bocadinho. Olha o Covid. Sabes lá o que é que já fizeram com isso aí? Eu desinfetava essa merda. Louco! <risos> acho que o que acho que falou é que. Hum. hum. Isto é para pôr a boca. Isto é para pôr na boca, mano. É. Alex, o que é que tu andas a fazer com. O <risos> que é que tu andas a meter aqui com esta agressora? Que vergonha, mano. Que É pó! Oi, oi. oi. Eu curti tive tipo, um pessoal de. Violão. Será que ele sabe? Boa, claro. <risos> boa. E afinal, não. não. Parecia. É, <risos> parecia... mas quando um gajo está na casa de banho. <risos> sabes qual é o instrumento madeirense mais parecido a isso? Já ah, sabes? Sei, aquela cena de. Não, é o búzio. Ah, ah, o meu pai tinha um buzio assim enorme e aos, aos fins de semana, quando estava já com os copos, ele pegava na guiola, e a cara é precisa de uma força do coração para tocar e ele ficava a armar ele... e E Mas curtia, boas aquela respiração que o gajo nunca para de respirar. Eu não Mas sei. isso é um instrumento complicado. O que é que tu achas, Duarte de ah, a ideia de pôr isto na barreirinha? Vocês, efe... Vocês agora têm efeito com os <risos> agora têm feito não conceitos, mas eventos de uma maneira diferente. Queres falar um pouco sobre isso? Pá, uh, o que vocês têm feito? Tentamos claro. dar música às pessoas na mas sem, <coughs> sem apelar a, a, a aglomerados, uh, fazemos <risos> junto um com um DJ na janela, sem anunciar, no fundo só a quem está lá no, no sítio, mesmo sem ir à procura de eventos, está lá para um copo e damos um bocadinho de música live. Ok, muito, muito, feliz. Portanto, muito fixe, portanto, depois pessoas entrem em contato porque realmente. Mas ele acabou de fazer publicidade Fio. desse, ele disse que nunca disseram a ninguém, mas prepara-te, próximo Sim. fim de semana, Guilherme é, vai, bomba é, vai bombar <risos> completamente. Oh, e eles então, Trazem para surpresa, na na <risos> <Eu> só... <risos> não, surpresa, não metem nada. Eles à espera. Ah, surpresa! Ah, surpresa! surpresa. surpresa. <risos> Desculpem, pessoal. É o vento, é, tranquilo. <risos> é, não lá é pá, talvez agora sim, vamos fazer um, um, um joguinho aqui interessante. Vocês são sempre um, conotados com os regionalismos e a cultura madeirense, uhum. o ar madeirense. E eu tenho aqui um desafio para vocês. Eu tenho aqui alguns, um, alguns dizeres, alguns alguns um, regionalismos, que gostava de saber como é que está a vossa cultura nesse aspecto e ver se vocês realmente encarnam a personagem okay, e sabem bola, tudo, tudo. Portanto, talvez, não sei, o primeiro a acertar ganha 5 euros. Competitividade. Não temos nada, mas uh, okay. podemos arranjar. Ganha cultura, coisa aí, talvez. Ou. Ganha ou mais uma espetadinha, espetadinha de, de. pode ser? Uma espetadinha de fruta. Uma espetadinha de fruta. Também uma espetadinha de fruta, por favor. dois morangos e. Fruta vegan. vegan. Fruta, fruta e... vegan. Fruta fruta Gostei. Frutífera. Portanto, este é um separador que inventei agora. Chama-se A Tramas ou não a Tramas? Mete aquela cena, mete o. um jingle. Ah, pois é, exato. Sim. A tramas ou não a tramas? Sejam bem-vindos a tramas ou não a tramas? Muito okay. bom. Tá bom. foi o, foi, foi, foi o somzinho que o... vem ali de fundo. Eu, poder, poder, poder, coitado que é o Leoparda, o Leoparda entretanto pinga, supostamente. Não, este uh, <risos> ah, o Leix também. E tal a vocês Então, digam-me, esta, esta provavelmente é fácil. Hum. Um, Primeiro a acertar, portanto estejam preparados. O que é que significa derriado? de riado? Derreado. Estar derriado é estar tipo uh, em baixo. Não é? Ok. Próximo, esse. Tá próximo. Tá próximo. Riado, convên, tipo, tar... é esse, está próximo, está próximo. Estás quente. Derriado. E se não corre, por acaso? Está é é em baixo, é o chateado. De riado. Não é? Está perto, está perto. Derriado. Adurecido. Está perto. De não isso. exatamente. É. Pá, uma pessoa. Uma pessoa com este calor todo anda um bocadinho e fica derreado. Mol? Mol. Então, Estás quase, quase, baixo, né? quase, quase. Então não sei disto. Não dá? Cansado. Cansado. Oh! foi quase! Não ganhou! Não ganhou! Não ganhou! Não gosto deste, olha para o caralho. 00. 00, Ele tem muitas pistas, de facto. Vamos lá ver. Cubanano do Gaiado. Ah, é um gaiado grande. Não é nada. É, é um banano do gaiado é um gaiado grande. É um pequeno grande. Não, não, um banano de um gaiado. Quando se diz um banano, um é um, uma, um, um é grande. Mas este, esta expressão o que é, que é, é mais direcionada a quê? É? Com o banano do gaiado. Não quindos, é exatamente as crianças, assim tão literal. As do crianças. gaiado ou do, do gaiato? Do, do gaiado. Com o banano do gaiado. Com o banano do gaiado. Pá, estamos É ali... gaiado ou é gaiato? Gaiado. Pá, estamos todos aqui sentados, nesse aqui no café e depois. Passa um banano do goiado. É um cu grande? Um zero. Parabéns. É um cu grande? É. é uma mulher atraente, vá. Com ah, uh, o, banana bom, de um goiado, o banano do goiado é com o banano que todas as mulheres exatamente. que têm um cu grande são atraentes. Diz-me um, um. Diga um! um diga um! Diga é, um! Tu és, tu és mais de frontais ou traseiros? QB. <risos> Que bem, Portanto, o meio termo, o equilíbrio é o mais importante. É, não ah, é? não, não, para mim pode ser desenha de mamas, mas que tenha que. Tá bom, tá. Subscreve, subscreve, subscreve, subscreve. É é, o Luís que tem um, um dizer de lá do lado da Ponta do Parque: é quando escolheres uma gaja, escolhe com mamas porque cona todas têm. Isso era o que eu vou dizer: escolheres uma mulher, escolhe uma que tenha mamas que cona todas têm. <risos> Olha — Pode-se desmor... falar mal. — Pô, à vontade. — Ah, agora depois ah, de falares ah, mal. — Vagina. — À vontade, dão à vontade. Uh, agora tens que desmorar, porque um okay. zero está tá complicado. Temos aqui mais uh, três. Uh, Ilha da Minhoca. Que é a Ilha da Minhoca. este já, já agora foi com, com o apoio de um parceiro, que nós, entretanto, uh, esqueci-me de dizer, que é Agora, Madeirinho puro estive lá no, no, no Facebook deles ah, e eles isso, têm umas coisas, eles, de uns espetaculares. Entretanto, depois temos uns brindezitos para vocês... Ilha da Minhoca vocês. deve ser uma, de festa de... <risos> <Ilha da Mioca. risos> uma festa só com gajos. Ilha da Minhoca? Uma festa só com gajos? no Copacabana, quando está o pessoal toda a da dançar, então só tem gajos. É não, a Ilha de de todo. Todo. não de todo. Não, não. Ah, Ilha de tudo. Ilha da Minhoca. O que é que é a Ilha da Minhoca, pá? <risos> pá, não faço pá um gajo quando chega àquele ponto da vida que deixa de... Ilha da Minhoca. Continuo sem saber o que é que que, é que deixa de ser heterossexual. Deixa de ser pessoa. Ah. Ou <risos> seja, okay, oh, okay. oh, é uma pessoa, mas... Uh, <laughs> Morre-se... Morre Exato. O okay, que é a ilha da minhoca? Ah, deve ser o, o, o, a terra? A Cova, um co, dos gajos aqui é do lado. Exatamente, mais geral, mais geral. Um cemitério. Exatamente, a Ilha da Minhoca é um cemitério. Não, mas não ah. merece este ponto, meu. Foi tipo. Um, ah, um, um. Para olhar no desconhecido. Então isto é mesmo muito difícil. É. Eu estava a à é é, espera uh... que vocês só alguma coisa. A te terra, terra dos Calados. Ah, oh, essa é? conheci também. agora. A Terra da Minhoca, porque de yeah, facto ilha, tem isso, muita, ilha muita terra. Ilha da Minhoca. Sim, claro. Os apontamentos estão a falhar, Sim, de facto. É, está, está muito complicado. Uh, vamos à próxima. Ver um mosquito nas desertas. Ah, é, quando não se vê bem. bem. Que nenhum de nós aqui, de facto... Yeah. Tu bem. disseste ver bem e disse não ver bem. Não, quando vês um mosquito na deserta é porque tu vês bem. É como uma pessoa tem boa tá. 0 20, 20, 20. É uh, pá, só mesmo para. Já só, tempo, não é? Exatamente, mas só, só mesmo pela, pela honra, uh, esta é, é um clássico, penso eu. Portanto, vocês até podem, podem saber. Uh, epá, é pá, é a mais difícil, provavelmente, porque é a maior. É okay. dos dizeres, mas uh, esmerate meio pequeno esmerate. Ok, obrigado. A missão, obrigado. E fui a tupir, na manta das Tenerífas. Portanto, o grade azulou e fui a depuir na manta das Tenerífas. O rato morreu e fui depuir de Não sei. Não. O, o grade O grade. O grade. Vamos começar por aí. O que é que é o grado? O que é que é um grade? Isso é que é uma grade de cerveja. <risos> um grado. É todos nós sabemos. Um pô. grade. Um grade azoiou, foi? O grade azoiou. Azoiou é tipo morrer. Certo, ah. certo. Já temos de chegar a algum sítio. O grado. Foi alguma coisa que morreu e foi entupir algo. Foi a, a, a, tupir. Tupir. a Tupir. É lá... Está muito difícil. Tá, é, tá. Tá. Esses regionalismos são... Certo, isto, isto, tá. é, isto é, isto é aquele regionalismo que só, só usam uh, duas velhinhas de 95 anos, yeah. que moram em São yeah. Jorge, usam diariamente yeah. para, para falar disto. As Portanto, elas elas o, o Grado Azulio foi a Tupir na Manta das Tenerifas, é o cão morreu e foi enterrado no terreno das abóboras. Tipo, quase não. Eu oh, acho que ninguém oh, yeah, ia um é acertar isto, de facto, uh, mas estamos aqui a fazer o serviço público para que isto nunca morra. Portanto, e ela tá, foi aquela tá, Câmara. Assim, e aquela né? também lá foi. Foi. Andreia, está tudo, tipo... tá tudo controlado, não está? Câmara. 41, costas o 43. Vamos agora ficar mais pessoais. Alexandre... Uh, eu estive a consultar o teu Instagram e tu de facto és um homem muito dado à natureza. O teu uh, Instagram, o teu grid, a grade do Instagram, parece um catálogo... Uh, ok. Uh, tenho resposta para isso. Claro que sim. Uh, força. Eu não sou muito dado à natureza. Eu gostava de ser mais dado à natureza do okay. que sou, porque até não sei muito de casa, a verdade é essa. Uh, mas quando saio, gosto de ter fotografias. Mas okay. como não tenho dinheiro para comprar uma máquina fotográfica de jeito, com uma telemóvel e meto um efeito e parece uma foto fixe. Mas gosto de de natureza, bué. gosto de viajar, gosto de natureza, gosto... De... mais de serra do que mar, mas... Uh, yeah, e meto lá no não Por acaso eu gostei de, das tuas fotografias, okay, yeah. e também ia perguntar-te esse, esse gosto pela fotografia. É um hobby teu ou é Nem é considerado hobby, é porque eu esqueço-me. Às vezes estou a usufruir de lugar e esqueço. Oh, fogo, podia ter tirado uma foto agora. Mas gosto, muito de fotografia. Já pensei várias vezes em comprar uma câmera, mas há outras prioridades. Muito bem, muito bem. Muito e essas prioridades seriam, indo uh, a falar um pouco de ti, Luís, uh, no teu Instagram tu notas que tu és um pai orgulhoso, e vocês ambos são pais, Uh, a prioridade certamente será, claro. será essa. Uh, vocês em off-camera estavam a falar, tanto com o Alex como a Andreia, de, de filhos e não sei que yes. E yeah. eu de, não conseguia de tudo me identificar porque... Yeah. Uh, mesmo. Não, não queiras. Ah, não, não, não é, é brutal, não queiras, queiras, queiras. Qual é, cada um pode responder, qual é a melhor coisa e a pior coisa de ser pai? E de meninos, não é? Porque todo, todos os integrantes do quarto líder um são pais, do que a gente está a falar. A melhor coisa tipo, é eles existirem, claro. Tu... Eu acho que só te tornas homem quando és pai. Okay. Não, isso não é justo. Hã? Não é justo Mas é para que é mim. Que não quando... conseguem ser pais ah, não, pá, são, pá, homens. não to... são homens. Ah, são assim... homens. Não têm virilidade ah, para... Pá, pá, mentira, tu plantar a semente. Ah, a coisa menos boa é que tu também colocas a tua vida social e... Um pouco de parte, porque também é preciso, não Não consegues... Claro. Mas é como estavam a dizer, nem todos os pais são assim. Há pais que são pais desnaturados e pá, deixam os filhos e vão... Pá, mas eu acho que é mais positivo do que negativo, sem dúvida alguma. Claro, claro que <risos> Também ficava mal, não De dizer ao contrário. Não, pá, pá. Olha, gajo, Sou pai, mas dá-me nojo, mano. Fora, se é isso? mas é vender o gajo na net, meu. O tio, o gajo já vende 250 euros no IBEM, e ninguém me fez por pá. 250 Rs. pá, ok. Chega a ser mais caro do que Não, torna-te uma pessoa melhor. Eu acho que sim, acho que torna-te uma pessoa mais trabalhadora, mais ambiciosa. Porque tens alguém dependente de ti e tu puxas dos galões, para... acho sim, eu acho que sim. Há muita gente que diz, ah pá, não quero ter filhos porque eu vou me dedicar ao trabalho, pá, eu, eu tive um filho e não deixei de fazer o meu trabalho. me deu mais e, pica. me deu mais vontade, yeah. de, mais pica, de continuar a trabalhar, é, porque eu acho que é isso que desperta-te em ti, tipo, seres pai também. Dá-te o para, clique, também, é? para tu... Eles inspiram-nos a nós e sim, nós inspiramos -nos a eles. E a cena, é o sentimento é novo. Tu nunca te vê, tu dizes, ah, rapaz, forca se gostei mesmo de, sei lá, de, pff, de qualquer merda, ou de ver uma cena, ou, ou ver uma música, mas tu, quando tens um filho, olhar para ti, tu dizes uma cena, e ele sorri, e tu dizes, ih, Forcas, outras merdas que eu gostava na nada mas isto é que é brutal. E torna-te também Sabe? mais sensível. Não? Ah, Bué, pues, por, por exemplo, okay. tu vês... Bué, meu Olha, um filme que eu vi há anos, e é tipo, o, o Gladiador. Ok. Sabes que ele, no filme acho spoiler deste também é um tipo, filme que já tem anos. anos é isso que... morre é o gajo perde ser. a família, perde a, a mulher e o, e o filho, não é? Apá, e tu vi, eu vi, olha, tu me a arrepiar, mas eu vi, eu vi aquele filme e tipo como é porque tem um filho, e, tipo yeah. sentes, tu sentes a, para já o gajo muito é bom, tu sentes a interpretação dele, sentes o, aquela Russell dor Brown. e torna-te o mais sensível. Yeah, mas é... isso só vais perceber quando tiveres um filho... Tu tão, tão eu fulgo. zero sensibilidade. Sou o gajo mais menos sensível do mundo. Era. Só nos Apaz, mamilhos. Ele, nos mamilhos, thing... é boa sensível. Oh. <risos> e no anos no anos também. Ah, pois... É Não, um... quando eu faço Anjos, ah. no Anjos... Eu... <risos> <risos> tipo, Boa, boa, boa, aí... Mas eu, por exemplo... É verdade, tipo, sou bué... Nada Nada, nada. E depois de ter um pequeno, um gajo vê um filme, tipo, chorar em... Ah, pô, não me lembro da última vez que tinha chorado em filme, Oh, se chorei. E um gajo agora vê um filme, tipo, imagina, sei lá, um filme de... O Apaltamento, oh, cara, ou o caraças. Vês essa cena, e agora tu, tipo, e começas a imaginar... Oh, meu, meu filho, vejo assim, oh, lágrima... E a lágrima a E tu, estás a dizer, Oh, estou na minha cara... E não, meu, tu deixas de ir e... Ainda Ah, sim, Ah, oh, o, o refill. É verdade, na realidade. Ainda ontem. tem o refill. Uh, ontem vi uh, um filme da Netflix. Uh, que é. Uh, o, o, o Milagre da. De... Na cela 31. Oh, yeah. wow, wow. Ah, uau, uau. Meu Mas eu não acabei não sei, de ver o, sei, o filme. Sei, só vi a cena inicial. É Andrei, é. Andrei, a Andrei eu até acho que ser. as interpretações são horríveis. A realização. As interpretações são horríveis. A realização. A realização está. Eu acho, que Desagradável. Eu, eu acho que a realização é pior do que a interpretação. Sim, é. Mas a interpretação dele está, rapaz, Fussada, eu, não, yeah, eu acho que está. Okay. Olha, acho, olha, é um não, é um é fácil, não é fácil. Não é, não é, é fácil, nada, um fácil. Nada, nada fácil fazer um homem com deficiência que não, não pareça tipo yeah. como yeah, yeah, que yeah, ou, ou muito exagerado. E ele tá, acho que estava no ponto certo. Eu acho no... que eu realmente é a melhor coisa do filme, na minha opinião. A mim peca muito a cena, mas a ideia é linda, a relação dele com a filha inicial é tipo uau. E um gajo vê aquela merda, ele é ir preso e o caralho assim, tipo, e eu aqui assim, uou, wow, porque estás a ver a tua cena com o teu Exato. e estás a ficar privado, e tipo... Uh, uh. Ainda bem que estava só, mas agora estou a partilhar com o pessoal. Oh, Boa, é exclusivo para a Relampada, tem estas coisas com vinho e refills e coisas yeah. assim. Uhum. Mas não acabei de ver o filme. Esse filme. Não viste tudo? Gandha Troll. Não é um filme exemplo para um gajo emocional. <risos> não, completamente. Não não. não, não, não. É que tem tudo para. Pois. Mas eu não vi tudo. Isso não viste tudo. tudo. Não, não, não. não Só vi tipo 20 minutos. Também para ser sincero, o final vi um bocadinho. Então, okay. mas não digas. que... Não, não, não, não, é, é. é um bocadinho ok, na minha opinião. Ah, sério? Sim. Eu acho eu tenho uma... Vocês que vejam o filme, um... vocês que vejam o filme e sejam... Tem um plot uh, twist fixe não, não, não saber. É. Ah, Não curto O Aqui é que havia um filme brutal não, não que o fim é horrível. Não, é um filmaço. Olha, um filme brutal. Adorei adorei a metáfora com a sociedade que o filme transmite. Ok. Que é o... o buraco. A plataforma. A plataforma. Um, um filme espanhol. Olá. Ah, eu ainda não vi isso, mano. É ah, rapaz, vê -se filme? Não, não, não, não, não, esse filme. filme. Não, não, é não, é é não". não". Tá esse filme. Nem é desastroso. Está tão bem feito e tão. A é o que eu digo, a metáfora com a sociedade é tipo, é, é, não é, vale é fe... fe... a pena entrar em a mas está lindo, é lindo. Os nossos vizinhos, é yeah. no no robô, nossos, bom. Os bom. nossos vizinhos espanhóis porque... estão, estão, estão fortes em industrialização. Estão tipo 10 do... patamares acima da portuguesa e, e a, a nível europeu deve ser das melhores. E sabes coisas? a cena que eu o farto de, de ver de filmes descartáveis. Eu vejo, consumo super-heróis, A porque faz parte Entretenimento, entretenimento. Mas quando tu vês um filme bem feito, com conteúdo... Yeah. É, epa meu, forca-se. Esse filme está... Já tinha saudades de ver um filme assim. O Fim, horrível. O... Não souberam dar conta do Fim. Ok. Do quê? Da plataforma. Yeah. Já tô, já o Fim é o okay. Fim. Já estou com o pé atrás então. Mas vou ver. Não, mas vou que o ver. Nove por uh... e meio porque o Fim... Eu gosto da fotografia. Lindo. Não, tá muito Lindo. Sim, um trailer Lindo. que eu vi, a fotografia está breathtaking por completo. Está muito Nós vamos fazer uma coisa nova também. eu Já estou aqui com o meu telemóvel à mão. Eu fui, pronto, nas pesquisas eu gosto sempre de ir aos Instagrams das pessoas, porque é as coisas mais fáceis e rápidas okay. de publicar e etc. Eu tenho aqui duas uh, fotos de cada um uhum. que eu gostaria de ter alguma explicação e também os uhum. nossos uh, ouvintes e espetadores do, do YouTube, certamente também querem ouvir a história por detrás destas imagens. Uh, vamos começar ali pelo, pelo Luís. Uh, tu é tu explica... vejas Hot Ones? Vejo Hot é. é. isto é, Pronto, é, explica-me isto. Isso foi... espetacular. Como podem ver, uma cor Um sonho realizado, portanto, a descrição. Para mim estavas melhor aqui do que, que te te estás realizar. agora. Sim, sim, sim sem dúvida. Isso foi na, na gravação da série O Regresso dos Nunca Foram. O Regresso, o Regresso dos disto, nunca que for. foram. Uau. E, e como é que foi a sensação? Sentiste foi leve? Não para me tens caralho, like? Assim. Mas, ah, não, pois. <risos> é. Top car, mas. Uh, sim. Ah, foi certamente Nós tínhamos uma foto muito melhor do que essa, mas só que eu nem pus. <risos> que estava em cima okay. e estava com okay. as pernas assim wow. abertas. Tipo... Okay. Era um ok. Bocadinho... Estava mais hardcore. Estava mais dezoito. Não, estava mais tá. nojenta mesmo do que essa. <risos> essa até. Muito bem, muito bem. Yeah, mas foi nas gravações do. Estás com um filho bem interessante aqui. Yeah, yeah. com filho bem. Biodi... Agora vamos uh, em contraste. Temos aqui o Jesus Cristo na cama. Não sei a. Não sei o que é que tens a explicar quando a... estavas série. muito cansado. Mesma série. Pode... Sim, ok, mesma série. Portanto, esta o série regresso... foi mesmo forte. Foi Por mesmo acaso, ponto. deve ter sido a série Pode. que deu mais de de cabeça a gente fazer. Quem ontem Ação, Boa. hoje no regresso dos que nunca foram às 21 h e, e simplesmente foi uh, para promover a série, não, não foi nada de especial. do tema assim e, e não me lembro o que é que me trouxe Onde é que foi esta foto? No no hotel. Hotel. Acho que foi no hotel, já. No Orca Praia. Muito, muito bem. E, mas, eu, nada de... de facto foste inspirado por alguma, pelo cristianismo ou nem por isso? Não, de, de a minha educação mas... é completamente cristã. Andei nos salesianos e isso tudo. Então se calhar é sim. por aí. Sou mais cristão do que Eu também gosto de... sempre. Sim, só da bom cantar músicas de igreja. Ah, é. Ué, Queres é? dar bom. aí um...? Posso dar. Faz ah, Ó okay. oh morte, sempre vencedora. Onde está agora, a tua vontade. Preparem-se agora para esta parte. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Ressuscito. Aleluia. Eu acompanho Uau. porque também fui a Colt. Durante uau, uau. muitos anos. Muito, eu não, seu eu, seu não. Outro... eu não. Eu fui a ovelha negra da família. <risos> Todos foram catequistas. E eu não catequistas. acompanhei porque, de facto, também não... Ah, não tenho a infância, não ouvi nada dessas coisas. Não foste a missa? Não, não. tudo. Não. Não. Não, não, não, não, Alex, a não. gente comunhou que não, não havia é problema não. É. nisso. Não, não havia. Para mim, não és cristão, não és ninguém. Ele é tipo a Irlanda do Norte e nós somos a Irlanda... A Irlanda normal. É uh, pá, somos alternativos aqui, não é? Mas eu estou no gosto também, não é? Quanto sim, que sim. Nossa, qual que é sim. Tô... Ele é vegan? És vegan? Não, não sou nada, não. meu. Eu não Eu acho é que vi é qualquer é coisa. É não sou é o outro. É, Pálio. palio. Não, palio. eu sou ainda mais alternativa. Pálio. É, é só peixe. Oh, és pescatariana. É pescatariana, sim. Eu gosto de ah, pescar e tal. Eu também gosto. Gostas de pescar? Uh, só pesquei duas vezes na minha vida, mas adorei aquilo. Gosto de pescar, faz ver. Gosto de pescar, já Duas vezes. Que gosto, que pesca. gosto de pescar garinha. Duas vezes. <risos> há anos, há anos. Já, já, já há anos. Gosto de peixe gato e o caralho. Peixe gato na madeira. <risos> Sabes onde é que sou, hoje? Pesca um, um bom peixe gato. No supermercado. <risos> Nem tens no supermercado. Ok, congelado. Tens o <risos> filhete de peixe gato no Congelado. congelado. congelado. congelado. Olha então. E temos 2% da tempo. <gasps> é e fim... quanto tempo? Isso é o fim do mundo usar? ou o fim do programa? Muito. Eu já fiz... Uh... Quantas vezes? A culpa okay, então uh, vamos uh, talvez encurtar uh, isto mais. Uh, tenho aqui mais duas fotos, porque eu gosto sempre de ver uh, as poses que as pessoas fazem à frente do espelho, porque quase toda a gente tem uma foto no espelho. Eu não sim, tem, tem, E sim, de sim, facto, é? uh, temos aqui o com uma foto no espelho. Ah. 2015. Uh, Barcelona? Assim, com tu uma pose sexy, não é? Parece Barcelona. uma pose sexy, mas foi mais para mostrar uh, o grande equipamento. Eu não, oh, sou, não f... eu não sou fã do Barcelona, mas sou fã do do nome que tinha atrás, que é do Ronaldinho. Ronaldinho. Okay. Sou grande fã do Ronaldinho. Sou muito apreciador do, do futebol. E uh, eu acho que o Ronaldinho foi um dos melhores jogadores da história, até agora, do futebol. E é mais por isso. Eu nem sou fã do, do Barcelona, mas comprei mais pelo Ronaldinho Gaúcho. Tu não foi futebol? Sim, de facto, tenho aqui uma foto de... Ah, tinha uh, que estar uh, com o okay. ex. Exatamente. Portanto, uma foto uh, qual foi é aquela peça? foi uh, ah. tirada por ti, portanto é como se fosse uma foto tua, depois do fim, 4 litros, roupa 4 litros e ainda não ficaste ali, luz. Uh, isso é qual foi essa peça? É uma não uma sei, mas, Estamos mas... a ir, mal? Estamos a ir. Muito bem. Para onde? Vê, tira a bateria e seguimete outra vez. E não, finaliza então Mas é então para finalizar. Eu finalizo para aquela. Para Sim, a minha. Sim, esta está ok, este está ok, por pouco tempo. Ok. Uh, pronto, muito obrigado por, por terem vindo aqui ao Relampada, obrigado, por serem obrigado. as pessoas que estranham este sofá. Obrigado, uh, nós. Uh, acho eu, convidar. acho que estrearam o sofá. Pelo menos aqui em cima de palco, assim o, o, o fizeram. Está-se tá bem, Andréia, está-se bem. Uh, <risos> uh, espero que tenham gostado desse lado também. Uh, vocês partilhem isto, não é? Dar aqui a conhecer. Rápido, acabar a bateria. E, Raptor. Raptor. E, e pronto, fiquem por esse lado. E vamos ter mais convidados nas próximas vezes. E mais e... bateria. Yeah, e, e mais bateria também. E um brinde final, pessoal. Um brinde. Muito obrigado por aceitar a vossa presença. Convite, nós tínhamos um convite do Joe Rogan, o mas decidimos ver este. Oh, uau, wow, okay. Yeah. ok. Ok. okay. Sim, Portanto, Clampada! Clampada! Força, pessoal!